Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Treine menos para emagrecer mais Ai professor, estou começando agora na academia, fazer exercício E eu vou treinar todos os dias Se a academia abrir no domingo eu vou no domingo Fico duas horas lá, treino um monte Assim eu vou emagrecer muito mais rápido, né? Não necessariamente E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje Primeiro de tudo para você emagrecer, você não precisa se matar de treinar. É, o importante não é a quantidade que você vai treinar, principalmente no início dos processos de emagrecimento. A parte mais importante é você tornar o exercício físico como um hábito estável ao longo da sua vida. Você aprender a fazer exercício, você aprender a gostar de fazer exercício, você incluir ele na sua rotina e mantê-lo fazendo para o resto da sua vida. Então, não pense no exercício como alguma coisa que você só vai iniciar, vai emagrecer e vai parar. Toda vez que você vem com essa mentalidade e isso ocorre, quando você para de fazer exercício decorrente de não gostar da atividade, ou não ter se adaptado à atividade, é normal você recuperar todo o peso novamente e todos os hábitos antigos. Então, primeiro de tudo, mindset de exercício físico para o emagrecimento é aprenda a gostar do exercício físico, torne o exercício físico, parte do seu estilo de vida. Isso é o verdadeiro espírito da mudança para você emagrecer. Não é para apenas o seu corpo mudar, sim, sua mente mudar e seu corpo mudar por consequência disso. Segundo, será que quanto mais você treinar, mais você vai emagrecer? Para tirar essa dúvida, eu pego um artigo aqui publicado agora em 2017, onde eles compararam dois grupos. Esses grupos eram compostos por homens e mulheres obesos com idade entre 19 e 35 anos, sedentários, não faziam nenhuma atividade física. Eles pegaram esse esse grupo e dividiram em dois. Um grupo que fazia exercícios cinco vezes por semana, sendo 40 minutos de bicicleta numa intensidade moderada, de 50 a 75% da sua frequência cardíaca de reserva. E o grupo dois era o grupo que fazia três vezes por semana exercício intenso na bicicleta durante 20 minutos com intensidade elevada entre 75 e 84 da frequência cardíaca de reserva. Eles acompanharam esses grupos durante 15 semanas e descobriram que ao final dessas 15 semanas o grupo que treinava cinco vezes por semana 40 minutos perdeu duas, é, 2 quilos e 600 kg de gordura e mais ou menos um quilo de massa muscular. E o grupo que treinava 3 vezes por semana 20 minutos emagreceu três kg e quatrocentos gramas e manteve sua massa muscular conclusão o grupo que treinou menos emagreceu mais e conseguiu estabilizar melhor a sua massa magra e não só isso o grupo que reduziu mais as suas medidas de circunferências foi o grupo que treinou menos vezes o grupo 2 o que esse estudo nos faz repensar é que não importa o quanto você treina não importa treinar mais o que importa é a qualidade do seu treino Quantidade versus qualidade é melhor você prezar pela qualidade. Nesse momento você vê também a importância do profissional de educação física estar prescrevendo um treino adequado de acordo com a tua aptidão cardiorrespiratória, tua aptidão física e com a sua vida, com a sua rotina, incluindo nela dessa maneira uma atividade física que vai te fazer emagrecer mais. Não importa o quanto você treina, o que importa é treinar certo. Está aí mais uma prova, o treino de 20 minutos emagreceu mais do que o treino o treino de 20 minutos por 3 vezes na semana, emagreceu mais do que o treino de 40 minutos 5 vezes na semana, mostrando o que importa é a qualidade. Se você não tem treino, venha fazer um treino mais curto, mais intenso e que detalhe, vai te ajudar a emagrecer mais do que aquelas várias horas passadas na academia. Então, esse treino que foi feito, que emagreceu mais, era um treino onde era 60 vezes de 8 segundos de intervalo de exercício vigoroso na bicicleta por 12 segundos de intervalo tranquilo na bicicleta. Quer fazer ele? Faça! Melhor do que isso, procure um profissional que possa te orientar de acordo com a sua rotina, com seus gostos, com a sua preferência e também com o seu grau de treinabilidade, sua aptidão Física. Então, se você não tem tempo, lembre-se, falta de tempo não existe. Todos nós temos 24 horas por dia. Mesmo das pessoas mais atarefadas, para as pessoas menos atarefadas. É, falta de tempo significa falta de importância, falta de prioridade ou falta de comprometimento. Não importando qual desse seja. Se você precisa emagrecer, se isso faz diferença na tua vida, se você quer se sentir mais bonito, mais bonita, quer é se olhar no espelho, vestir aquela roupa que você tanto deseja, existem exercícios eficientes. Eficiência significa você ter o máximo de resultado no mínimo de tempo. E nesse estudo você comprovou que você pode ter 30% mais resultado com 70% menos de tempo gastos. Então vamos utilizar o exercício de forma inteligente adapta aos seus gostos, adapta a sua, a sua rotina, mas lembre-se, você não precisa de muito tempo para fazer exercício, você precisa fazer o exercício certo. Se é a dica de hoje valeu um like, deixa ela aí para mim, compartilha com os amigos que estão sem tempo, ou aqueles que se matam na esteira e não emagrecem, fala aí para eles, há exercícios que podem ajudá-los mais do que talvez seja esse que eles estão fazendo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.